Mas ainda tá pra sentar Fala galera! Como é que vocês estão, hein? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma pizza doce de chocolate e precisamos de uma Uma massa Queijo um pouco a gente precisa de uma coisa que eu esqueci de falar Pra não pregar a pizza aqui dentro Super fácil, irresistível Prática E mais deliciosa do mundo Se inscreve no canal e deixa o like pra me ajudar e ajudar vocês. Eu fazer esse vídeo aqui pra vocês. Custa nada, é de graça. Vai, clica aqui. Então, deixa a mãozinha. Chega. Vamos pra receita. Então, você tá aqui nesse vídeo pra saber como se faz pizza doce de chocolate. Esse é doce de chocolate Como se faz? Se você prefere com morango, sem morango A de chocolate branco com banana Fica gostosa Com queijo fica mais deliciosa ainda Mas tem que ser com massa pronta Faz o meio oh, oh. Cremosinho. Gostosa, vai? Muito, muito, muito mesmo Pelo que eu tô vendo aqui Massa pronta Exatamente. E tem um de calabresa aqui É na mortadela Chocolate ralado É tão gostoso, tão cheiroso que... Nem abriu o pacote Já tô Preferir pode fazer a calda de chocolate também É a mesma coisa, tá? Pode ser o chocolate mesclado Pode usar também, sabe o que? Mas Fica gostoso com o também Mas tem que fazer a calda no fogo baixo, beleza? No leite condensado, meu amigo Acho assim fica mais gostoso ainda No microondas. É mais rápido, fácil e prático Logo mais eu quero fazer uma pizza de M&M Nunca fiz uma pizza, uma pizza de frigideira Já há algum, há algum tempo eu quero fazer Também quero fazer de abacaxi com chocolate Que deve ficar muito boa Como fazer o recheio? É bem fácil, é bem simples É bem prático Abri o queijo ó, e começa a espalhar ó. Todo o queijo aqui espalhado Olha né? como ficou Foram Já ralou aqui, ó. olha isso Chocolate que já tá ralado aqui, ó barra de chocolate aqui, galera, ó Olha isso O chocolate já tá derretendo, olha isso E pra ficar mais gostoso Creme de leite, mano E como vai ficar a nossa pizza Tcharam Não, ó como ficou o negócio Isso, ó Hum. Hum, hum. Galera é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo qual, qual as receitas que vocês querem ver aqui nesse canal Comenta aqui embaixo, eu estou muito ansioso para ler os comentários de cada um de vocês Beleza? Fui!